Olá Brasil, olá Santa Bárbara do Oeste, sejam todos bem-vindos, estamos começando mais uma edição do Jornal da TV SB Notícias nesta terça-feira, dia 15, 15 de março de 2022. A partir de agora o Nilson Araújo junto com você aqui levando as principais informações, as principais notícias da nossa cidade, da nossa região, do Brasil e do mundo onde você participa através do nosso WhatsApp, tá aí já na tela, vamos colocar aqui, olha aí, 997 824426 4426 Fique à vontade para você enviar suas denúncias flagrantes aqui para a nossa central de jornalismo. Vai compartilhando aqui o nosso jornal de hoje, compartilhem, se inscrevam no canal da TV SB Notícias, clique no gostei e ative o sininho. Então, Vamos para frente que atrás está cheio de gente, meu povo querido. E vamos lá, sim, vamos lá para o bairro São Fernando, aqui em Santa Bárbara do Oeste, onde empresários, moradores, motoristas é, estão reivindicando melhorias ali no cruzamento. É com a Rua do Aço e Rua do Diamante, hein? Situação aí... É lastimar, põe imagens para nós lá, põe imagens Vamos lá, olha aí só a situação, como que está nesse momento Olha o cruzamento de veículos ali, olha E falta de competência, hein, falta de competência Porque a prefeitura faz um trabalho paliativo Veja aí a situação, isso aí já foi arrumado, consertado centenas de vezes E toda vez que chove, ocasiona isso, minha gente, ocasiona isso Ô, oh, Secretaria de Obras, Distrito Industrial ali do bairro São Fernando, onde as empresas pagam os seus impostos, gera, gera impostos aqui para Santa Bárbara e tá assim, ó, uma calamidade, hein? A malha asfáltica. Olha, já ocorreram acidentes aí nesse local, viu? E quem fala é o povo, o povo fala aqui no Jornal da TV SB Notícias, põe no ar a reportagem, é o povo falando aqui na, na rua do Aço, esquina com a Rua Diamante, Jardim São Fernando, conhecido, mas no mapa aparece como Jardim Pérola, vai reivindicar o senhor vereadores que cobrem o nosso prefeito para arrumar esse buraco, essa bala que se abriu aqui, e ao invés de ter se arrumado, colocar um cavalete na, na principal via artéria. Do, desse distrito industrial. Aqui, onde passa tudo que sai do distrito, o que é fabricado, que vai escoar para as rodovias aqui da nossa região, passa por essa avenida. E nessa situação, o espanhol tem que desviar, acidente acontece direto aqui por causa disso, é um descaso para a nossa, para a nossa cidade. Então, eu peço aos senhores 19 vereadores do nosso município. Para que os senhores, alguns dos senhores passem aqui nessa avenida, olhem essa situação e, e cobre do nosso prefeito para que venha arrumar isso. Já arrumaram três vezes. Cada vez fica pior, é dinheiro do município, a gente paga imposto. Para quê? Para isso? Então, gente, vamos, vamos, ter, vamos ter responsabilidade com o dinheiro do povo, o dinheiro suado, o dinheiro de imposto. Não adianta eu ficar reclamando de, de, de governo, de presidente, de vereador, de, se a gente não tomar atitude. Nós temos, em média, de 130 bairros em Santa Bárbara. Se dividimos 130 por 19, vai dar menos de 7 bairros para cada vereador fiscalizar. Eu acho que 7 bairros você anda uma semana, dá para fiscalizar isso aqui. Vamos andar pelas ruas, conhecer a nossa cidade ao fundo e olhar por isso. Nós temos aqui uma comissão de mobilidade urbana, na pessoa do senhor Arnaldo Alves, Isaac Sorrilha e Felipe Corá, onde deveriam estar tá olhando por isso também, que mobilidade urbana é as vias estarem em condições de uso, e aqui não está. Tá aí, né? Olha aí, reivindicação esse vídeo que chegou aqui à nossa central de jornalismo da, da SB Notícias e estão pedindo providências, né? São ah, os moradores, os motoristas que trafegam, que passam por ali na, na, na, no cruzamento da Rua do Aço com a Rua do Diamante. Opa, puxãozinho de orelha aí, ó, para a Prefeitura de Santa Bárbara do Oeste, hein? Puxãozinho de orelha. Aliás, a nossa equipe... É, percorreu ali ruas do bairro São Fernando, que calamidade, hein? O bairro esse jogado às traças, necessitando de atenção. Nossa reportagem esteve lá, estamos aqui para representar, para dar voz ao povo, para dar voz aí à nossa gente. Olha que situação, gente, como que pode é, é, o município deixar né, que chegue nesse ponto? Né? Como que o município pode deixar chegar nesse ponto, Olha, será que não dá para ver aí o tamanho né, da, da, do problema? Será que não dá para ver? Não está visível? Vamos continuar aí cobrando né, os departamentos competentes aí da Prefeitura do município de Santa Bárbara do Oeste. Olha, parabéns a GCM aqui de Santa Bárbara, a Guarda Civil Municipal que fez aí né, os primeiros socorros à mãe... E uma bebezinha, né? Dois anos, é isso? Dois anos. Parabéns aí aos GCMs, o Silva, o Alejandro e o Putrine, que estavam em patrulhamento aqui na região do bairro Planalto do Sol por volta das três horas da madrugada deste domingo, quando se depararam com um veículo é, no meio da rua, ali perto do Céu das Artes. E esse veículo estava buzinando, né? estava desesperado. E lá estava a mamãe e a criança e uma vizinha né, que estava ajudando essa mãe. E ela estava engasgada, essa criança, estava inconsciente, sem respirar, mas aí os guardas civis municipais já prestaram os primeiros socorros, conduziram aí a família, é a mamãe né, e o bebê ao pronto-socorro, doutor Afonso Ramos, e lá já foi medicada. Graças a Deus. Parabéns aos... GCMs, volta essa imagem aí, isso, vou mostrar aí. Olha aí, os GCMs, esses são os verdadeiros heróis aqui do município de Santa Bárbara do Oeste. Olha, uma influenciadora, uma mulher de quantos anos ela tinha aí, produção? 34 anos, é isso? 34 anos foi atropelada na madrugada deste domingo aqui na cidade de Americana. Olha aí, na rodovia Luiz de Queiroz. Moça bonita, olha, da internet, né? O caso ocorreu no trecho do KM 129 na região do bairro Cidade Jardim. Um motociclista estava pela rodovia, viu a moça ali, é, deitada sobre uma das faixas da rodovia. Só que não deu tempo de desviar, ele acabou atropelando a moça. Identificada como Daniela Frizarim, de 34 anos. Após o atropelamento, um segundo acidente ocorreu. Uma moto Honda CB Twitter é, bateu na traseira de um Toyota Hilux e o um motociclista de 55 anos está internado em estado grave no Hospital Municipal Dr. Valdemar Tebaldi. Essa aí então é a modelo influenciadora a Daniela né? Daniela Frisari, muito conhecida, né? Olha, lamentar, 34 anos apenas, 34 anos, né? Foi uma notícia aí, uma notícia que está sendo repercutida e comentada em toda a nossa região, né? Meus sentimentos aí aos familiares, aos seguidores dessa moça. Tem coisas que às vezes são inexplicáveis, né? Obrigado pelo carinho, obrigado pela sua audiência, o nosso jornal, você que acompanha pela manhã, você que acompanha aí nos minutinhos do seu almoço. Essa é a intenção do jornal da TV, essa notícias, compacto, direto, para levar as principais notícias para você. Aí, através do seu aparelho de celular, no seu escritório, na sua casa, onde quer que você esteja, você que nos acompanha também à noite. Obrigado, viu? Vai encaminhando, vai enviando aqui para a nossa central de jornalismo os problemas da nossa cidade para a gente tentar intermediar aí junto ao município barbarense através do WhatsApp que aqui na tela, tá bom? Lembre-se, conte conosco, porque mexeu com você, mexeu comigo. Tchau, meu povo. Até amanhã.